a Viviane e hoje nós vamos aprender a fazer uma dobradura. Hum, Por que, que a gente vai fazer a dobradura, Viviane? Vamos fazer uma dobradura para brincarmos na água. Uhul! Então, aproveitando aí essa onda que veio aqui do canal, opa, perdão, deixa eu a câmera. Aproveitando essa onda que veio aqui do canal, do Dia dos Namorados, que a gente... Aproveitando essa onda, que nós aprendemos a fazer flores de papel para a sua namorada, no especial do dia dos namorados, aprendemos a fazer um cartão de dia dos namorados muito topzinha, muito bonito, muito legal. Se vocês não viram esses vídeos, ó, aqui o link na descrição. Link na descrição ou na letrinha aí aqui em cima. Hoje nós vamos fazer o quê? vamos fazer o barquinho de papel. Aproveitando aí que nós estamos no mês de férias, afinal, a gente tem que curtir as nossas férias. E nada mais gostoso do que curtir as férias dentro d'água. E olha só que interessante. O papel, quando ele é dobrado, ele ganha uma resistência que impede que ele se molhe facilmente. Ou seja, dá para brincar horrores com nossos barquinhos de papel. Dá para fazer um campo de batalha naval dá para fazer uma história em beleza, dá para fazer a história do Titanic, dá para fazer muita coisa. Então, olha só o passo a passo da construção do nosso barquinho. Certo, você vai pegar uma folha de papel... E dobrar no meio passa a marcação passando o dedo ali e depois você vai pegar essa mesma folha que dobrou no meio e dobrar no meio novamente faça a marcação para ficar bem marcado para depois você utilizar essa marcação para fazer o resto abre a folha e aí, você vai fazer um triângulo, usando aquela marcação do meio. Leva a ponta de cima até o centro, segura lá na pontinha, e marca bem. Aperta bem para ficar assim. Depois disso, você vai pegar a parte de baixo, uma das abinhas da parte de baixo, e dobrar para cima. E aí, você vai marcar bem e girar o papel. Vai pegar as duas abinhas que ficaram para cima e dobrar para baixo. Depois, você vai pegar aquela abinha de baixo, e vai fazer um triângulo ali, junto com aquela dobra que você acabou de fazer em cima. E do outro lado, a mesma coisa. Aí, com o resto da aba que sobrou, você vai levar ela até lá em cima, no meio. Até aqui, a gente já tem um chapéuzinho, mas a gente vai continuar. Pega o papel e abra ele dobrando ele ao meio. Depois que ele vai formar um balãozinho, você vai pegar a parte de baixo e levar lá para cima, formando um triângulo. Vai girar o papel... Fazer a mesma coisa do outro lado. Então agora você vai pegar e vai abrir novamente esse papelzinho. Lá embaixo vai amassá-lo novamente ao meio. Muito bem. Depois disso, você vai pegar um dedinho de cada lateral e puxar. E você já tem o seu barco. Tá gostando desse vídeo Então deixa o seu like Compartilha com o um amigo Fala pra ele, vem brincar comigo de barquinho Lá na água, lá na lagoa, lá na praia E faça o seu também E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal Por favor, por favor Isso ajuda muita gente aqui E no porto do Brasil Chega o barco do Brasil E navega pra lá e navega pra cá. Olha o barco, olha o barco. Navegando pelo Brasil. E os compadres arrancados. Os compadres argentinos aqui vêm nadar E o barco deles a afundar de água vai penetrar oh! Lá dos Estados Unidos... E lá dos Estados Unidos um navio vai chegar, ele anda para lá, e anda para cá. Mas na Inglaterra, o sol vai parar, enquanto os navios sem assim, navegar e lá no porto vamos atracar enquanto o navio continua a navegar Que legal ficou o nosso barquinho, quantas brincadeiras nós podemos brincar. Só com essa atividade você trabalhou a coordenação motora fina, trabalhou a percepção, trabalhou conhecimentos científicos. Muito legal. Agora, aqui, agora eu quero dizer para você que aqui no link da descrição tem o um passo a passo em fotos, caso você não tenha entendido alguma coisa aqui. Não se esquece, se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu faço questão de responder. Certo? A gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai aprender outras coisas super interessantes. Grande beijo. Tchau.